Olá pessoal, obrigado por estar desse lado, oi Brasil, oi Portugal. Eu chamo-me Alberto Lopes, sou o neuropsicólogo, um, presidente da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnose, aqui em Portugal, uh, e o diretor clínico uh, de, um, de uma estrutura, de, de um conjunto de três clínicas, de hipnose clínica, aqui uh, em Portugal Continental. Uh, e passei por aqui só para lhe dar uma dica. Eu sou responsável pela vinda do Dr. Valdeci Carneiro aqui a Portugal, onde ele já deu formação a toda a minha equipe em reprogramação mental. E quero dizer que, efetivamente, o método dele é realmente fantástico. O Dr. Valdeci Carneiro, como vocês sabem, o currículo dele dispensa apresentações, mas ele é conhecido como o Criador da Reprogramação Mental, é Presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose, e efetivamente tem contribuído eh, com novas técnicas, novos métodos de intervenção eh, terapêutica que fazem realmente a diferença para um bom facilitador na área da hipnose clínica. E eu estou a dizer isso eh, por conhecimento próprio, porque sendo eu responsável por uma equipe de mais de 20 hipnoterapeutas que trabalham nas minhas três clínicas em Portugal, todos eles já têm formação com o Dr. Valdeci e com um imenso sucesso. Portanto, os resultados aparecem e quando nós precisamos de uma ferramenta prática, uma ferramenta abrangente e que efetivamente dê respostas e, e ultrapasse os bloqueios que por vezes aparecem em terapia, Lá está a reprogramação mental do Dr. Valdeci para, que acrescenta sempre algo de novo à terapia. Uh, portanto, a dica que eu lhe dou é, uh, quando tiver a oportunidade, uh, faça formação com este extraordinário psicólogo, que efetivamente tem apresentado novos métodos, novas abordagens terapêuticas, e do qual eu me sinto honrado em conhecer e ter tido formação com ele. Uh, Deixe-me dizer-lhes também que, sendo eu o responsável, pela vinda do Dr. Valdeci Carneiro à Europa, ele estará aqui mais uma vez no próximo ano, em 2017, Tome nota, para dar uma formação em reprogramação mental em Lisboa, em fins de Março e princípios de Abril, e também aqui no Porto dar uma formação em técnicas avançadas de hipnose clínica a toda a minha equipe, eh, e eh, aos terapeutas que, efetivamente, procuram eh, uma técnica bem fundamentada, bem estruturada e que possa eh, fazer a diferença como facilitadores de mudança, eh, que é isso que nós eh, somos. Eu vou terminar eh, esta minha breve apresentação citando um, um oráculo bem conhecido que diz o seguinte eh, Se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Eh, Dr. Valdes um exemplo de, de honestidade, um excelente profissional e, sobretudo, um facilitador, exímio, um formador extraordinário na área da PNL e hipnose. Portanto, recomendo vivamente, quando tiver oportunidade, faça a sua formação como um excelente terapeuta. Fico por aqui, desejo tudo bom e ótimos uh, intervenções terapêuticas com novas técnicas, porque é isso que nós andamos cá a fazer. Até breve!